passos, os nossos pés conversando com o planeta, andamos, dançamos e nossos pés tocam o chão. No caminho da gente, a água, a terra, o vento, o fogo, o caos, presentes no início da criação, eles persistem, como nós, a avançar pelo espaço-tempo onde estamos agora. Em nosso processo de inventar uma música que embalha as nossas vidas, caminhamos. Quando o tempo suspende, para, asfixia. O que nos resta para respirar é a poesia, a procura de um caminho, a escolha a se fazer nas encruzilhadas, o processo, o caminho por onde os pés nos levarão. O destino é onde a fé no caminho nos leva. Caminhamos, sempre, por este chão. Por este chão que não larga dos nossos pés. Na asa do invento do homem eu vejo Teu céu e o teu padecimento Penetra o espaço que abre os braços pro abraço redentor e o teu lindo riso aberto ou voa todo o deserto como a flor do mandacaru os caminhos a invenção do futuro a criação da vida enquanto a gente vive uma lama para cada torno, um fogo diferente para cada forja, uma boca diferente para cada apito, um formão para cada pedra, outra colher, um outro doce, um boneco diferente a cada plateia, um santo para cada devoção, em cada ofício, uma invenção. Criar é, é não copiar. Colocar para fora, mas numa madeira ou numa pedra. Então, o que não tem, que eu vou fazer. E ninguém tem. O, a criação, ela significa a gente dar vida à emoção do outro. Da nossa emoção, a gente passar essa emoção para o outro. Criar é uma coisa que você não vê, mas você tem que acreditar. É colocando de dentro e para fora a roça, a pedra sendo transformada em algo que estava morto, algo que está vivo agora. Criar é desenvolver coisas, é, é, inovar, né? coisa assim, diferente, né? Por aquilo que pareça, nada é igual. Você não faz mecanicamente. O doce vai te mostrando, né? é igual um escultor, né? Eu, aquela coisa que você vê, aquilo sai do nada, do zero. Né? Você pega um leite, aquela água, e aí a água açúcar e de repente vira isso. Aí você pensa na vida. Né? A criação da saída, a invenção da vida. Esse lugar sagrado, onde a gente deve pedir licença para entrar, e permanecer em paz.